O jornalista que opina põe-se à frente contra toda hegemonia que se mostra indiferente. A cultura da cidade reivindica o seu espaço no viés do estudante do trabalhador diário. Qual é o teu viés? Nova beat incomoda, o rap não é moda Discípulos de sabota denunciando com a lorota Ando pelos meus pés, sei qual o meu viés Mídia que condena a aliena a tomar no S E essa é pros fiéis que tão com nós no corre MC com seus papéis e lutar por causa nobre Então toma, que nós é Santa Maria, então soma que não são cinco dias. Revista Viés apavorando. Cinco anos e muitos planos. E uma Suprema apoiando. Divulgando. Corre das minas e dos mano O meu Viés tem quatro anos de idade. Tá fazendo cinco anos e representa a cidade. Então chega nessa festa que tem luta e tem cultura de verdade. Mas na parada familiar. No ritmo pesadão. Denuncio essa mídia que não fala a verdade, irmão. Tamo juntão, maior satisfação. É a revista O Viés, que faz cinco anos, irmão. Tampa na quebrada vai parabenizando. Revista Vies que está fazendo cinco anos. Eu sou suburbano, sou contra a mídia corrosiva. Vies é nota 10, porque é uma mídia alternativa. 16 de novembro no Parque Itaibena. Poxa acústica, aniversário da revista O Viés. Mídia integral de, de dependente. De atitude, vai tá colando junto Geringonça, coitando no grupo Riva Suprema, Nova 20, JP, está da quebrada Todo mundo convidado pra colar, que é de graça Contra toda forma de opressão Pelo jornalismo cidadão Contra as catacas da cidade Pelo direito à diversidade Sempre buscando um novo modelo Revista, o viés, jornalismo contrapelo